Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Simone Paulucci. Simone Paulucci está na área. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver. Simone, Simone. Se tiver, Simone, dá um oi. Eu acho que Não, não.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 já recebi umas respostas positivas de participação mas ainda não entrei nessa de vender nada é só para me apresentar que eu tô chegando tô fazendo isso e foi muito bem recebida então eu queria saber na verdade se é um caminho positivo né se eu tô no caminho correto tô fazendo o meu mapeamento todo já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 Dani, Dani, bati um papo Sim. com ela hoje, ela me atendeu muito bem, foi muito legal. Delícia. E aí, estamos junto, serei... Você agora é meu mentor. <risos> Obrigado pela confiança. Muito obrigada também. aí. E a gente, vamos caminhar junto aí, vamos ver se amanhã já tenho notícias boas para dar para todo mundo aí. Obrigada, Excelente. tá? Obrigado, parabéns. Obrigada a você, obrigada.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 Muito rápido. E aí é difícil a gente construir coisas né, duradouras que importam se a gente não um, um investe né? resiliência, energia. Beleza? Perfeito, cara. Pô, obrigado aí por ter me, me convidado a, a compartilhar. Aí. Nada, obrigado por você compartilhar. Vamos junto hein? Valeu, Rodrigo. Abraço. Então, vamos lá, seguindo Isabel...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 Beleza, Ian. Corredor polonês. Eu falei, você jogou, pipocou. Amanhã começa, semana que vem vem valido. Quem quiser aqui, nova promoção, estou fazendo aí. Comunicação, falar em público, divulgar o seu produto, comunicar melhor com o pai, com o filho, com mãe, com o chefe, para vencer na vida, porque a comunicação é a ferramenta chave. Fechei. É, muito, né? muito bom, muito bom. Excelente! Então, galera, obrigado, presença de todos, espero que tenha gerado valor para vocês. Vou botar essa gravação lá no YouTube, né? porque assim vocês podem rever, quem participou pode pegar novamente aí os detalhes. Vou tentar fazer amanhã, porque estou aqui já meio que bambiando, no final a cabeça já começa, acordei cedo hoje, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, vocês me energizam, espero que vocês se sintam energizados aí também depois dessa troca. Lembrando, amanhã talvez seja a aula mais top. A de ontem foi foda também, mas amanhã vai ser extraordinário porque eu vou entrar num conteúdo único que eu, que eu não fiz aí em lives e tal para a galera que eu vou mostrar a aula que vem de estrutura e outras coisas além disso, né, do, da etapa 3. E Thaessa Souza, minha letíssima a CEO da minha vida vai estar lá comigo também mostrando né, o projeto Bora Mora Fora, como que ela vem trabalhando também. Então, galera, that's it. Vamos é faltando aí, a galera já está com pé descalço para alto, né? É o momento. Então vamos fazer uma coisa diferente hoje também. Não só vamos botar o pé para o alto, né? Que for, já vai botando aí, mas vamos. Pode ligar o microfone aí. E falar, meu pé descalço, estamos juntos, todo mundo abrindo o microfone ao mesmo tempo, agora é gritaria. Que... Tamo juntos Tamo juntos tá junto, uh, uh, junto, uh, uh, alegria! Valeu! Aí, boa boa. Alegria. Valeu. Aí, amanhã, tá obrigada! Valeu! Boa noite, gente! Boa, né? boa, boa, boa, boa noite! Boa noite, Boa, boa, boa, noite. Noite. Beio, boa, boa noite! Boa noite!